É, realmente, a CEMOB já finalizou o projeto de mão única da Rua Saldanha Marinho. Né? É, a gente só está aguardando, então, o fornecedor entregar, confeccionar e entregar as placas de trânsito aqui para que a gente possa iniciar esse processo de mão única da Rua Saldanha Marinho. Tivemos várias discussões com a comunidade é, e, no, no fim, prevaleceu a opinião dos técnicos, né? que, depois de vários estudos, é, achou-se melhor colocar a mão única da Colombo, sentido ao centro da cidade. Né? Então, isso será implementado aí assim que as placas chegarem. Numa primeira fase, a gente vai colocar a mão única, então, da Colombo até a rua Gilberto Carvalho. Vai haver inversão de uma mão existente hoje, que é ali na rua Piratininga, né? bem na área central da cidade. Por que, é que a gente tem que inverter também esse trecho? porque senão as duas ruas iam dar de frente uma para outra, bem no cruzamento com a Rua Prudente de Moraes. Então quem desceria é, pela Saldanha Marinha ia ter um fluxo contrário chegando na, rua, na Avenida Prudente de Moraes. Então, para melhorar a fluidez, nessa primeira etapa, então, nós vamos colocar uma mão única da Avenida Colombo até a Rua Gilberto Carvalho, com a inversão de um trecho da Piratininga. Para que isso funcione, também vamos ter que tirar uma parte de estacionamento ali é, entre a Prudente de Moraes e a Rua João Paulino, que é, ali é uma pista só e a gente vai ter que dar continuidade com duas faixas venitão da Rua Saldanha Marim. Isso numa primeira fase. Tá? E numa segunda fase, que deve acontecer só no segundo semestre, porque aí já é mais complexa, essa Rua de Mão Única vai até a Avenida Tiradentes. Então, quando ela estiver completamente pronta, o, essa via Saldanha Marinho começa lá na Colombo, atravessa todo o centro da cidade e chega lá na Avenida Tiradentes. Por que é que os técnicos imaginaram essa solução? Porque hoje a Avenida Erval, nos horários de pico, já está bem congestionada, principalmente ali nas proximidades do terminal intermodal. Então, essa via vai servir, para quando tudo estiver pronto, para desafogar um pouco a Avenida Erval, que já tem problemas sérios de trânsito. Tá? Mas, como eu disse, é uma alteração bastante significativa no trânsito da área central, são sete semáforos que terão que ser instalados e isso demanda cálculos para a gente poder sincronizar todos esses semáforos. Né? Estivemos hoje lá no local com a imprensa para explicar como funciona, a população também foi lá se manifestar, né? mas não existe um consenso quanto a isso, tá? Tem gente que acha que é muito boa essa ligação da Colombo até Tiradentes e tem pessoas contrárias também, é, mas é, prevalece o raciocínio técnico que essa é a melhor solução é, geralmente é, as pessoas dão sua opinião, mas olham é, é só para o seu entorno, né? só para a sua quadra ou como é que chega ou sai de casa, e os técnicos da Semob analisam o trânsito de uma maneira geral para benefício da cidade toda